加油啊啊啊啊。啊。啊啊。啊啊 Você consegue viajar no tempo? Consigo E apesar da viagem no tempo ser super arriscada Hoje temos que correr esse risco ah. Ah, que dinheiro! Miráculos do cachorro, miráculos do gato, cão e gato. Que engraçado! Que demais. Ah, eu não entendo. Ela devia ter perdido! A Lady Bunny cometeu um erro Foi pro Félix Eu quero o verdadeiro Miraculous do papão E você, Vaniculous E isso, eu não fico a você Pega você perdeu o Ladybug Final... <risos> finalmente! Finalmente! Ah, a bola! Ah, do cachorro! Ah, da pele! É Esse aqui! Eu não sei mais! E tem for uma Já! <risos> não! Não tô <não>, <risos> <risos> <risos> Povo de Paris! A Ladybug prometeu proteger vocês. Ela mentiu para vocês. Ela foi derrotada. Continuar. É de eu perdi tudo. My Lady. Ah. E eu? Você, a melhor super-heroína. Lady